Iria acertar, mas fui ansiosa, quis trabalhar com o chocolate 65, com uma harmonização por semelhança. Então, de baixo para cima, eu fiz uma cachaça com limão e manjericão, um cream cheese com limão e manjericão. Em cima, eu trabalhei com aerado, um crocante e uma ganache. É, tem crocância, tem, tem um vários sabores. Tem um cream cheese né? que até trouxe um pouquinho ali de salgado. O salzinho, né? O salzinho. É. Ponto para as duas Isso. equipes, parabéns. Obrigado,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 que a gente achou que tinha muito bacon comprar pouco chocolate. Mas eu achei a combinação muito interessante. Obrigado, chefe. Tá muito bom o seu prato. chefe. Você concorda? Surpreendentemente, viu? Fez uma harmonização muito bacana, viu? Parabéns. Obrigado, chefe. hora pra vermelha. Eu acho que foi certinho da medida, sabe? Vamos agora ver então quem teve uma hora pra cozinhar. Diego e Ana.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 É, é, com uma textura, textura... Né, As texturas tem que trabalhar realmente essa, Esse Bem manjar pouco convidativo. Né? Acho que francamente Os pratos que não deram muito certo Nenhuma das equipes lá. Obrigado, chefe Ah, eu fiquei até emocionada Mas por que emocionada? É porque eu lembrei do meu filho Ele faz engenharia e isso eu levei numa boa Zé Maria e Isabela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 maracujá e raspas de limão siciliano e aí em cima eu fiz um mousse de chocolate 65% e por cima eu fiz uma farofa crumble com castanhas é, canela um pouquinho e o um chocolate 80% para dar uma essa fruta em cima ela é sempre um pouco ingrata a cortar é... né ela, ela, ela fica com uma cara meio sempre de mastigadinha hum. e tal ela me fazer um, um confizinho né tá. mas muito bom